No ar, o programa Empresários em Destaque Oferecimento Azon Comunicação e Eventos Sejam todos muito bem-vindos aqui ao programa Empresários em Destaque Um programa produzido pelo Grupo Brasil de Comunicação O programa Empresários em Destaque desta terça-feira Vai falar sobre o mercado de sorvetes Quem está aqui comigo para conversar, debater e aprofundar esse assunto O empresário Júnior Varana, quem desejado aqui as boas-vindas Seja muito bem-vindo Júnior ao programa Empresários em Destaque Obrigado Júnior, obrigado a todo o pessoal que está envolvido aí uma grande honra poder participar com vocês nesse programa e espero poder contribuir aí para o propósito aí da, da equipe. Que legal, mas vai sim. Eu queria começar, já conversando com você, falando um pouquinho desse mercado e eu queria fazer uma avaliação aqui de números, tá? O mercado de sorvete possui hoje no Brasil um faturamento aí de 13 bilhões ao ano. Eu queria que você comentasse esses números. Isso, Esse, esses números são bem relevantes, né? Muito. <risos> É bem interessante. E o, o mais interessante disso é que nós temos duas linhas nessa, nessa questão que está relacionado São o faturamento e o consumo é, per capita, que seria por pessoa, o consumo Sim. médio né? é, de cada pessoa. Essas dois, duas coisas estão ligadas. E interessante que ultimamente, né, após é, todo esse esse processo que tivemos aí de pandemia e tudo mais, é, guerra na Ucrânia e tal, que interferiu com certeza nos negócios, é, nós temos uma, uma curiosidade bem interessante aí. O faturamento vem subindo, né, enquanto o consumo do sorvete vem caindo. Isso falando no Brasil. Interessante esse fato porque é, aí eu fui pesquisar mais a fundo é, o porquê disso né e descobri. O faturamento, né, a, a gente vem... É, tendo muitas altas né, ultimamente, Sim. devido a todas essas ocorrências que tivemos Então a, o preço médio do produto vem subindo né? Por isso o faturamento vem subindo por, E por questão o... Consumo ele vem caindo um pouco, que aí é, é assunto para a gente falar um pouquinho mais para frente, né? Sim, mas eu queria aproveitar essa sua linha de raciocínio, que eu não sabia disso, e, e perguntar: você acha que por conta desses, desses fatores o sorvete pode ser em algum momento um produto elitizado? Olha, sim, temos vários é, nichos, né? É, inclusive pós-pandemia, está é, se instalando vários nichos de, de, de mercado dentro do sorvete. Então, eu acho que tem público para todos os tipos, tem público que vai continuar consumindo os produtos é, tradicionais, tem nicho para crescer em outros, outras atividades também dentro do sorvete e isso é muito importante, porque abre um leque para nós, que somos empresários do ram para abrir a cabeça para tentar novas oportunidades, né? Eu acho que isso é muito, muito importante. E lembra, é, já pegando um gancho seu Sim. aí, eu vou pegar bastante gancho nesse programa. Legal. <risos> É, já vou falar também de uma vou dar um spoiler aqui de uma a loja nossa que nós vamos estar inaugurando agora final de fevereiro provavelmente né? a cidade aqui está vai estar recebendo um, um mercadão né? Sim. onde nós vamos estar instalando uma sorveteria lá é, então, a gente vai contribuir aí também para esse faturamento subir lá em cima. Que legal. E hoje vocês estão com quantas lojas em Santa Bárbara? Hoje, aí, nós, é, hoje nós temos quatro lojas, né, sendo três em Santa Bárbara. Né, uma fica no Santa Rita, outra fica na Cidade Nova. Né, e temos uma unidade nova na Monte Castelo, é, bem ali de frente ali, a Bela Pane. É, e temos uma em Americana também. Né, a loja de Americana ela funciona como um mercado de sorvete, então ela é um auto serviço Sim. É bem interessante. É um modelo que a gente está testando, está validando ainda, né? E... e vamos tentando, né? Vamos tentando abrindo, abrindo os leques, como eu comentei com você. O Júnior, então essa agora será a quinta, é isso? Essa será a quinta loja. Isso mesmo, perfeito. Que legal. E a gente tem boas, boas projeções para ela, boas expectativas. Eu acredito que vai ser um sucesso aqui na, na, na área ali comercial daquele, daquele bairro ali. A empresa opera desde que ano? a empresa opera desde 1991 inclusive é mais velha até do que eu começou com meu pai né é, meu pai veio do Paraná né de uma cidade pequena foi tentar é, a vida tentar não né foi foi buscar novos caminhos né novas fontes de, de, de renda porque se antes né então vivíamos viviam lá é, com minha mãe né? num lugar onde não tinha muita estimativa né de crescimento e a história é muito longa Sim. Mas resumindo, conseguiram chegar aqui né, em Americana Tiveram a oportunidade de estar trabalhando com sorvete E desde então, quando começou a trabalhar com sorvete, não parou mais Não parou mais Sempre crescendo, sempre né, evoluindo com, com, com pé no chão Com honestidade, né, com humildade E agora a nova geração que está vindo Eu e meu irmão, tenho Sim. um irmão também de 16 anos, o João A gente está ingressando, né? É, pegando esse, esse, essa empresa da família né, e tentando levar ela aí para novos caminhos. É o princípio básico do empreendedorismo, né, Júnior? É, isso é muito legal, né? Eu, assim, eu pesquiso bastante dessas, esses tipos de empresas familiares, é sempre emocionante ver como que as empresas, é, como que os, os donos, né, e depois é, são enraizados com o negócio, né? Depois Sim. vão passando em geração e as gerações vão agarrando, né? Quem fica, agarra ali aquele negócio como é, até uma forma de expandir os negócios, né? Sim, sim. Eu queria, é, quando você fala de expansão, quero aproveitar também esse gancho. Sim. E <risos> falar um pouquinho sobre a questão da geração de emprego, Júnior. É, no Brasil, o sorvete, ele gera 100 mil em linhas gerais, 100 mil empregos diretos e 200 mil indiretos, que são os fornecedores. Quando você olha para esses números, é, quais são as suas análises? Muito boas. É, é, esses números são muito bons. Inclusive, até é, trago um dado aqui também, que hoje nós temos é, aproximadamente um pouco mais de 10 mil empresas né, voltadas para o sorvete. Então, se você comparar esses dois números, você vai ver que tem uma certa... É uma certa, um certo tamanho né, de, de pessoas inseridas dentro desse, de um comércio né, ou até mesmo de uma fábrica, uma indústria. Né. e Até nós estar, estaremos implantando agora, nos próximos anos, acredito que nos próximos três anos, a gente vai estar implantando uma nova planta industrial, né, onde a gente vai estar passando... É, hoje a gente trabalha em, na, na, na planta industrial nossa, ela compõe 250 metros né, quadrados, são dois andares. A gente tem aproximadamente 400 metros de área produtiva ali para produzir os sorvetes, né? E armazenagem e tudo. E a gente vai estar tá quadruplicando isso daí para 1.640 metros, né? Então, assim, a gente tem é, perspectiva de que é, a gente vai conseguir aí é, trabalhar vários outros produtos sabores é, agregar muito mais para os nossos negócios para os nossos colaboradores ó, é, nossos clientes sim né e inclusive um, um outro dado né que que ficou é a gente também não trabalha só as quatro lojas nossas né a gente tem, tem também é, mais a gente atende hoje na região 31 unidades né então assim são sorveterias que as pessoas querem montar suas próprias lojas né então acaba pegando os nossos produtos a gente insere o nosso produto lá dentro da loja, né? Como a gente chama de terceiros, né? Sim. E... e a gente vai poder oferecer muito mais para esse esse tipo de público também que está crescendo, né? É, e aí o que eu acho interessante nisso que além de gerar emprego e renda para os seus diretos, vocês também geram emprego e renda para os indiretos através desse trabalho. Com certeza, com certeza. Quanto mais sorvete o pessoal tomar... Né? Mas tudo que gira em torno disso tende a crescer também né? Como é, igual você falou, fornecedores de insumos, matéria-prima, embalagens né? Que hoje em dia a fomentação de embalagem está muito, muito grande, está né? muito avulsada né? é, Acredito eu que futuramente isso daí é, vai ser a tendência né? De cada vez termos, termos mais embalagens é, diferenciadas, biodegradáveis né? É o futuro aí da, do nosso Brasil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 Estamos de volta aqui com o programa Empresários em Destaque, que nesta terça-feira fala sobre o mercado de sorvete. Quem está aqui conosco conversando, debatendo e aprofundando esse assunto, o empresário Júnior Varane. Júnior, eu queria conversar um pouquinho com você agora aqui, falando um pouquinho do conceito da inovação no mercado de sorvete. Como é que você implementa isso? Como é que você aprendeu a lidar com esse conceito nesse certo. seu mercado? Certo. Júnior, que a, a, a inovação, né é, muitas pessoas confundem, né? É, o que é inovação? As pessoas acham que é criação e não necessariamente é uma criação. A criação também é uma inovação, mas a inovação até vem, a palavra né? inovação vem de inovar e que é modificar, né? Sim. É, mudar e ação. Então é, a palavra já define, né? É mudar a sua ação. Né? E um fato interessante, nós lançamos agora, a semana retrasada, um picolé de um sabor novo chamado laranja cremosa. Né? E eu tive esse insight né, Até frequentando Um dia de lazer que eu estava Estava frequentando uma casa de suco E pedi um suco para a moça de laranja Só que eu não sei se a moça entendeu errado E me fez uma laranja com leite Que se chamava laranja cremosa E aí eu tomei esse suco E falei, cara, nunca tinha tomado Um suco de laranja com leite Puta, gostoso Falei, vou transformar isso no picolé <risos> Então, você vê, são pequenas ações que a gente tem, alguns insights que a gente tem, de modificar só alguma receita. Então, assim, é simples. Às vezes você pega alguma coisa de algum outro, outro nicho, né, que não seja o sorvete, e traz para dentro do, do mercado de sorvete. Isso é uma inovação. Né? Isso é um tipo de inovação. Sim, sim. Né? É, não, essa, essa, de alguma forma, aconteceu acidentalmente. Mas eu imagino que você também, dentro da empresa... Busque também, de repente, andar por outros lugares, chupar outros sorvetes, enfim, para que possa, de repente, ter insights no sentido de implementar também na Tropicana, né? Sim, com certeza. Existem estudos, inclusive, né, que, que você assina alguns estudos, né, algumas matérias que tratam de, desse, desse, desse tipo de, ne, de negócio, né, que é trazer é, uma média, né, trazer um conceito que vai ser tendência. Né? Então, algumas coisas tendenciais. É lógico, as tendências elas são estimativas, né? nem sempre elas é, dão certo Porque nosso, nosso, nosso Brasil aqui, ele é muito regional né? Então às vezes a, a nossa região aqui consome um tipo de produto que é, em outro estado às vezes não consome né? Então tem sim uma, uma, um índice de erro bem grande mas a gente costuma andar por perto aqui, e ver né, o que, que um está fazendo, o que o outro está fazendo, no que eu te falei. Né? Não só da, da área de sorvete, mas na área de, de, de, de outros segmentos também. Né? Pô, o que que fulano está fazendo? Às vezes alguma coisa que ele está fazendo lá dá para a gente trazer no sorvete, que é uma tendência. Né? Então isso logo mais chega no, no sorvete também. Agora me, me responda uma coisa. A inovação, quando você aplica, ela não dá certo do ponto de vista do consumo. Como é que você resolve isso? Aí tem que consumir o estoque para acabar logo. <risos> é, acontece, né? Acontece e a gente desenvolve embalagens, né? Então, já a gente tem que fazer um estudo é, meio certeiro do que vai Sim. colocar, né? Para também não ficar é, queimando dinheiro, né? Porque Sim. você faz uma embalagem personalizada, você tem que acabar de consumir ela, né? Então, se ela vai retardar o processo de venda a longo prazo, esse produto vai ficar encalhado lá para... É, consumindo uma gôndola do, da sua câmera fria, por exemplo, que poderia estar sendo usado para uma venda rápida. né? Então, esse processo a gente tem que tomar muito cuidado no seletivo, né? Sim. para não ter esse, essa reconstrução depois. É, porque isso custa e não custa barato, né? Custa caro, com certeza. É. Entendi. Agora eu quero falar um pouquinho, o Júnior, com você sobre a questão do uso da comunicação da empresa. Como é que você... Pensa estrategicamente nela Certo A comunicação Até agradeço vocês mais uma vez Porque isso daqui que a gente está fazendo É um meio de comunicação Sim. Né? Muito relevante né? E eu acho que as, as empresas né? Assim como a nossa já está fazendo há Alguns anos Nós estamos é, partindo para o meio digital né? Captação de cliente meio digital é... E também Levando os nossos produtos é, na vitrine virtual Eu acho que isso é muito importante né? Para o nosso segmento Eu acho que isso é, é uma, uma tendência Que já está sendo na verdade é, Realidade né? é, Hoje nós temos plataformas né, de, Por exemplo o iFood né, Que a gente consegue colocar os produtos lá Inclusive a Tropicana ainda não colocou Mas estamos prestes aí a, a colocar né? é, isso, Os produtos dentro do iFood Que é uma plataforma de venda né, Que também serve como uma vitrine são meios de captação de cliente né? E também de espalhar a nossa marca né? Então a comunicação eu acho que Tanto é, de forma via rádio Quanto é, por imagem Eu acho que ela... ela... Internet Internet Cada vez vai ser mais assertivo a gente investir nessa área de comunicação. Legal. Bom, nós vamos agora aqui para o nosso segundo intervalo comercial. Na sequência, nós vamos voltar aqui conversar com o Júnior Varano sobre a questão do mercado de sorvete e do açaí. Um minutinho só, nós já estamos de volta. Hum. Estamos apresentando Empresários em Destaque.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 É 100% celulares 100% celulares, assistência técnica e acessórios Peças originais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 na underline estacionamento, voltamos a apresentar Empresários em Destaque. Estamos de volta aqui com o programa Empresários em Destaque. Que nesta terça-feira conversa sobre o mercado de sorvetes. O Júnior, eu queria conversar um pouquinho com você aqui sobre uma questão que ela para mim ela é muito curiosa, mas eu queria que você falasse sobre ela. O açaí e o sorvete, eles são concorrentes ou são aliados? ou os dois. Cara, que encruzilhada hein? <risos> Olha, isso é... eu posso responder por mim, né? Sim. É, a minha visão de negócio, porém, não, não seja a visão de muitos empresários do nosso ramo, né? Isso eu já percebi, né? Atuando no, no ramo. Mas o que eu vejo, Jun, que é o seguinte, ó, é, eu não costumo nem colocar os próprios sorveteiros, as próprias marcas de sorvete como concorrente, por quê? É, eu acredito no seguinte, esse, esse insight eu tive em 2018 né? Ouvindo um, um mentor e eu tive essa, essa visão Nós não somos concorrentes é, dos nossos parceiros de trabalho né? Então eu vejo, é, por exemplo, um concorrente, um potencial concorrente Alguém que fabrica, por exemplo, chocolate E esse sim poderia ser um concorrente nosso, por quê? A gente está falando de sobremesa a gente está falando de doce. Interessante. Então, nessa questão, é, por exemplo, uma Cacau Show, uma Copenhagen, né, são as, as marcas que vêm à nossa cabeça primeiramente. É, isso sim, seriam pessoas que poderiam não estar consumindo sorvete e consumindo chocolate. Né? Agora, é, eu acho que os nossos os empresários do ramo de sorvete têm que é, se unir nessa questão. Né? A gente tem que elevar é, o consumo do sorvete. Né? independente se hoje seja na minha loja, amanhã seja na loja do vizinho, eu acho que isso é importante a gente fomentar o consumo do sorvete, da nossa área. Né? Se a gente pensar assim, eu acredito que ah, até o, o próprio consumo né? e o faturamento que a gente comentou Sim. lá atrás, tende a subir. Isso é bom tanto para A ou para B, né? Sim. tanto para um, uma marca de sorvete quanto para outra. Então, eu penso assim... Você trazendo o açaí, né, que é a sua questão, a sua dúvida, eu acho que o açaí ele veio para agregar. Porque hoje a maioria das pessoas que produzem sorvete também estão produzindo açaí. Uma sorveteria também vende açaí. E uma casa de açaí, que é uma açaíteria, também vende sorvete. Então ela não veio para distinguir e falar assim, é, eu vou tomar o local do sorvete, não. Porque muitas vezes uma família vai até uma sorveteria ou uma açaíteria e três, quatro de uma, de uma família toma açaí e um vai tomar sorvete ou vice-versa. Então ele veio para agregar. Né? Ou seja, no seu ponto de vista ele é um parceiro. É um parceiro. Inclusive nós começamos a produzir açaí fazem quatro meses. né? Nesse mês agora está completando quatro meses. Onde a gente está disponibilizando para todos os, os clientes, consumidores, os terceiros também. Né? É um açaí de excelente qualidade e, e eu acho que esse é o futuro. É, a gente tem que cada vez agregar mais é, produtos no nosso portfólio. Ou seja, pode ser até que no futuro o chocolate que hoje em tese é seu concorrente, de repente pode ser parceiro e compor algum prato ou algum, algum produto junto com sorvete. Com certeza, com toda certeza. Isso já existe, já é realidade, né? É, por exemplo, a gente tem petit gâteau em nossas lojas, né, que é aquele bolinho com chocolate. Então, você pode ir lá e, e, e montar o seu petit gâteau, né, onde nele vai conter o bolinho, o sorvete, Sim. as frutas, né, que agregam também e caldas de chocolate. Creme de avelã, creme de ninho, então assim, enfim, dá para brincar muito nessa, nessa questão. Então, eu... Discordo de quem fala que o, sorv... o açaí veio para tomar o lugar do, do sorvete Ou para atrapalhar Não, eu acho... eu acho que a gente tem que ter uma outra visão Que as coisas vêm para agregar E a gente que tem que se adequar Exatamente E é. essa visão do empreendedor, né? É, é... Claro, com certeza <risos> Que legal E eu queria aproveitar, o, o, o Júnior a sua presença aqui Discutir uma questão que eu sei que para vocês Ela realmente não tem jeito Ela acontece todos os anos Que é a questão da sazonalidade especialmente no período de inverno. Como é que vocês trabalham com isso? É. É aquele famoso trabalho de formiguinha, né? Sim. <risos> então, é assim, é, eu, realmente a maioria dos, dos empresários do ramo de sorvete sofrem com isso, né? principalmente quem entra, né? Quem entra novo no mercado, né? Que não tem um conhecimento amplo de como funciona, né? Às vezes não consegue fazer... Às vezes também o que acontece? É, a gente já vem dois anos aí, três anos, vamos colocar, não tendo um verão consecutivo. Né? Isso atrapalha muito no, no, no ramo do sorvete também. Né? Você não ter um verão de longa data. É constante, dada, né? Constante, de, de, assim, de calor, né? de sem chuva, sem frio. Eu né? ia perguntar isso. Os períodos chuvosos também entram nesse conceito da sazonalidade? Com certeza, atrapalha muito. Né? Então, assim, o cara entra. É quanto às vezes... o inverno ou a mais? É, a mais também no verão Porque, por exemplo, agora seria a época da gente tá, estar tá aí né, né, no começo do ano é, Seria a época da gente, entre final e começo Sim. de ano Era para a gente ter uma constância né, no verão Para a gente ter é, alguma noção de, do que fazer no futuro Sim. É. Então você tendo períodos chuvosos no meio E às vezes até é, no período noturno é, tendo é, frio, né, Sim. no caso a gente fica um pouco com o um pé atrás do que fazer. Então, investimento e tudo isso entra, entra nessa questão, fica um pouco né, é, duvidoso Sim. do que fazer. Mas é, eu acredito que as pessoas que entram novas no ramo têm que estudar muito né, sobre, sobre isso, porque isso fecha muitas empresas. Ah, com certeza. Muitas empresas abrem e não conseguem durar nem dois anos e acabam fechando por esse motivo. Se não souber aproveitar o período de sol, de faturamento e guardar para esses momentos, realmente pode complicar a situação. Realmente é isso. É, você falou tudo, é isso aí. Você tem que fazer o, um caixa para poder passar né, esse período de baixa temporada que a gente chama. É igual praia, né quem trabalha Sim. na praia também funciona da mesma maneira. Né? Temos diversos... É, Exemplos? É, exemplos no, no, no país com isso. né Mas o sorvete em si cai muito. Né? É, cai até a cerca de aproximadamente aí 80%, dependendo do, do período aí de estiagem. Né? E vamos falar de consumo, então, já que você tocou nesse assunto. Consumo do brasileiro hoje, Júnior, de sorvete, está aí na casa entre 6 a 8 litros ano. Sua análise tende a aumentar? Com certeza. Tem que aumentar e muito, porque... Nós, é, não sei a colocação exatamente hoje, em qual colocação nós estamos Mas enfim, é da 11ª para baixo né? Então nós temos hoje... No Brasil você está dizendo? No Brasil, tá. isso Nós temos hoje os Estados Unidos né, como o principal consumidor de sorvete né, Passou a Nova Zelândia há pouco tempo O segundo Nova Zelândia né? Então sim são países que se você perceber O período de calor é, são períodos curtos né? Então, assim, isso está muito enraizado na cultura é, do brasileiro. Então, o que, que acontece? O brasileiro está acostumado a tomar sorvete né, somente a hora que está muito quente. Então, ele precisa de uma necessidade de se refrescar. Então, aí ele lembra do sorvete e vai comprar o sorvete. Essa cultura, né, através do que a gente já comentou, que são é, os meios de comunicação, né, a, a, o marketing, no caso, a gente já está tentando transformar isso, né? não, não, não ser um produto para se consumir somente por necessidade, mas sim por prazer de tomar. Sim. Né? Eu fico pensando, é, muitas vezes as pessoas conseguem ter uma, um sucesso em alguma coisa e fala assim, vamos no Happy Hour tomar um chopp para comemorar. Por que não comemorar com sorvete, né? Sim. Então o sorvete vem né, nessa linha, nesses últimos anos na Tropicana vem para fazer esse tipo de diferença trazer as famílias, né, a agregarem é, valor nas famílias e também fazer comemorações. Por que não presentear uma pessoa com sorvete, né? Chega na, na, na casa de uma pessoa querida sua, com uma sacola de sorvete, você vai ver o sorriso estampado no rosto dela, Exatamente. Né? É, olha, mas aqui, ó, tem notícias boas para você aqui, ó, as previsões do mercado global de sorvetes, é de um crescimento de 4,1% até 2025. Isso te alegra, Júnior? Com certeza, isso alegra, porque quando a gente fala em crescimento global, a gente está inserido também. Sim. Né? O Brasil também está inserido. O que eu acredito que nós temos que fazer, nós que trabalhamos nesse ramo, é fazer com que as pessoas, né, os brasileiros, os, o, as pessoas que consomem o sorvete aqui no Brasil, é, não tomem só sorvete por necessidade, e sim por prazer, né? Sim. Então, seja na época do inverno, existe uma, um mito, né, muito grande, que falam que se você tomar sorvete no inverno você vai gripar. Isso não é verdade, né? Isso não não, não faz sentido. E eu não sei quem instalou essa essa essa fake news, sim. Né? Mas enfim, isso atrapalha muito a nossa venda, né? No inverno. Então assim, eu eu particularmente falando Prefiro muito mais tomar sorvete no inverno, porque o paladar nosso fica muito mais assertivo. Então você consegue se sentir muito mais o gosto da, dos sabores, né? Aí se você misturar chocolate, como a gente comentou, colocar um petit gâteau no meio, cara, fica sensacional, entendeu? Muito mais do que no verão. Que legal. O Júnior, olha, conversar com você sobre o mercado de sorvete, assim, foi um grande aprendizado, muita coisa interessante você trouxe. É, pena que a gente tem aqui a questão do tempo E eu gostaria muito, Júnior, que você fizesse aqui as suas considerações finais Em relação a tudo isso que a gente conversou eu queria mais uma vez te agradecer pela presença e pela partilha Muito obrigado, eu que tenho a agradecer a vocês E contem com a Tropicana sempre A Tropicana está de portas abertas né, para receber é, vocês lá E também a você né, que está nos assistindo aí eu faço um convite a vocês, vão até a nossa página no Instagram, é sorvetestropicana. Lá vai ter um link na biodescrição, você pode é, acessar esse link. Lá contém todas as lojas que nós temos. Visite uma das nossas lojas, conheçam os nossos produtos, que eu te garanto que vai valer muito a pena. Que legal, que legal. Junior, mais uma vez, obrigado pela presença, saúde, paz, prosperidade. E que esse ano de 2023, que só está começando, seja